No ar, mais um FAB em Destaque. Na edição dessa semana, você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 8 a 14 de outubro. A aeronave multimissão da Força Aérea Brasileira, KC-390 Milênio, realizou pela primeira vez o transporte de veículos pesados de obras. Além disso, fez o primeiro pouso na pista de estirão do Equador, no Amazonas, fronteira com o Peru. Foram transportados para a continuidade das obras que a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica Comara realiza, caminhões, escavadeiras, motoniveladoras, autoconcreteiras, além de outros equipamentos que ultrapassaram as 76 toneladas em carga. O transporte dos equipamentos foi feito pela tripulação do Esquadrão Zeus, de Anápolis-Goiás. As aeronaves A-29 Super Tucano do Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecida como Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, pousaram no dia 8 de outubro na Base Aérea de Belém, quando foram recebidos com a bênção da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. No dia 9, as aeronaves sobrevoaram a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré durante o Sírio de Nazaré, em Belém do Pará. Em exposição no Park Shopping Brasília, a réplica do F-39 Gripen, o mais novo integrante da frota de caça da Força Aérea Brasileira, tem atraído a atenção dos visitantes e é encantado quem passa pelo local. A ação celebra o mês da ASA, em que é comemorado o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, em 23 de outubro. Por isso, de 9 a 24, é possível conhecer a réplica do Gripen, além de suas funcionalidades e curiosidades. Ah, é muito interessante, né? É, ver esse momento que o Brasil está recebendo os Gripen, né? É um avanço tecnológico gigantesco. E a gente, civis, ter, ter a oportunidade de conhecer de pertinho um avião desse é maravilhoso, né? A gente ficou muito feliz que o Matheus, nosso cassulini, ele é fã da Esquadrilha da Fumaça. Então, assim, o, o aniversário dele foi de avião, ele ama avião. Muito legal, né? Isso demonstra a tecnologia do Brasil, demonstra como nós estamos avançados em questão de aviônica e, e para a criançada é maravilhoso, né? Tanto o avô quanto a neta apreciam muito essa visita aqui. Vocês estão de parabéns. No Dia das Crianças, a Força Aérea Brasileira presenteou o público infantil com uma produção especial da Turma do Fabinho para os Pequenos. Eu sou por aqui, boa diversão e até a próxima, turminha! Força Aérea Brasileira, a dos que protegem o país. O Esquadrão de Demonstração Aérea sobrevoou no Rio de Janeiro o Cristo Redentor, em homenagem aos 90 anos de sua inauguração. No dia 13 de outubro, ocorreu o primeiro ensaio de comunicação de dados entre as aeronaves F-5M, utilizando o sistema Link BR-2. A campanha foi realizada pelo Esquadrão Pampa, na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os voos foram realizados durante a Operação Iris, como foi denominada a segunda fase da campanha de ensaios de desenvolvimento do projeto. Esta edição do em Destaque fica por aqui. Está aberta a temporada de visitação à réplica do F-39 Gripen, o novo caça da Força Aérea Brasileira. A exposição acontece no Parque em Brasília até o dia 24 de outubro.